Vamos lá, Joe. Agora é o Joe. Já é outra história. E adrenalina. Profissional na furtiva, baixadinho cheio de arma, lotado até os dentes. Agora é nóis, Joe. Bota na agulha. Ó, oh, visão Spider-O oh, louco! Pode da balada é das grandes. Nem com o sniper aqui será possível fazer tal façanha. Tem muito, cara. Tem um tantinho em Vamos passar na, na, na, na Furtive Nelson aqui. Ó, dá, dá pra passar de boa. Mini escopeta na mão. Caso os locks nos se encontrem. Ó, tem, tem mais reforço agora, hein? Ixi! Mano, Joe! Ó, machadinho novo. Brilhante. Olha, tem cortadinho. O Joe tem cortadinho também. Aham. Uhum. Beleza, pegamos um cortadinho aqui. Antes de pular, sempre verificar. Porque senão, alto os pico dele a gente vai levar. Beleza, rapaziada. Agora. Os caras ficam meio. Peraí, oh, peraí, pera franja. Tá franjando, hein? É o quê? Olha aqui, tem aqui em cima, tipo. Beleza, vamos dar de Indiana Jones não dar uma flechada lock, ó oh. Ficamos lá, rapaziada, desconfiaram, tá rolando um suspeito na área, os locks estão apavorados Entra na casinha, eles não vão ficar ligados, oh, oh, oh, oh. o problema é que você matar um, vem todos Tá na casinha, tá de boa, tipo. Tinha <risos> que Norris, infiltramento. Ó, oh, ó. Oh. Ele botar a franja aqui, né, dá um Indiana Jones bem na goela desse lobby. Ó, ó. Rapaz, tem muito, cara. Muito. Você mata um, vem todos. Vai tomar num caneco. Olha aí, é, acharam? Não! Onde, jogo? Mentira, hein? É mentira, jogo. Ah, yeah. Você vai, vai cair. Você trouxa. O tá, jogo tá mentindo, hein? Os caras não viram. Eu vou atender, Você tem como sair pra quê? Aí, Joe! Aí sim, Joe. escopretão. Vamos matar esse Loki na furtiva. E já pega as munições do mesmo Loki. Ó. O banheirinho tá a volta aqui, ó rolando nos vidros, você pisa nos vidros e os caras te vê, tio Os caras pulam a janela também, hein Pula de novo De novo Será que eu louco pulo aqui? Ô Joe, se ele achar, você dá só mais completado no olho dele Fica tudo bonito Vai ficar muito lindo Rapaziada, é, flechão, e flechão. Oh, pegou até fogo. Ô, oh, louco, jogo. Será que é o cara que tá com o mano-flogs na mão? Pô, oh, Diogo, sai daí, Diogo. O cara não deixou nada de munição. Tá, tá de boa, o Diogo tá armado até os dentes. Beleza. Rapaziada, é, foi... Então, você que você mata um, vem 20. então é furtivo, não tem como ficar marcando bobeira, para com esses locks, hein Ó, ó Tem um lock à direita ali, escopreta somente com duas balas, tem muito cara Se eu não voltar em cinco minutos, esperei mais um pouco Rapaziada, tá indo Foi bom o cabernet guardar os arco Bento porque essa parte aqui é importante, hein? Peraí. Rapaziada. Dois, hein? O quê? O quê? Dois! Dois! Uh. Espera na, na moral. Rapaziada tem uh. altos agora, hein? Cercado. Não tem como matar os caras na furtiva, tio Tem que sair fora Se você parar pra matar um, os outros te ver Qual é a boa, boa? Nada De alguma coisa? Não, nada também, procure mais Ô louco, Joe uhum. Marreta Ficou preta Vaza, Joe Vaza, Joe Vaza, Joe, Vaza, Joe. Uhum. Mas, Joe, aguenta, aguenta Rapaziada Faixa é o Bacurau, oh, rapaziada, <risos> oh, meu Deus, você vou me enfaixar o Bacurau aqui, cai na porta, hein, ó, oh, cai na moral A é mochila da Irene. Pois é, a mochilinha dela é legal é Cartinha, cartinha. Pessoa tá rolando umas cargas aqui de quilos e coisas sinistronas. Vou ficar esperto. Escopeta está com zero balas. Vamos deixar as armas que contém munição preparadas. Ó. Oh. Beleza. Será que a gente entrou aqui? Só pra isso. Porta! Rapaziada, estamos é, presos aqui, hein? Mas o Joe veio por aqui. Rapaz, ele tá rolando uns caras pinguados aqui. Meu Deus. Deu que achar Deu que achar ela. Calma, Joe, calma, a gente vai encontrar. Rapaziada. Vamos abrir, vamos ver, vamos ver o que dá. Nossa. Beleza, tá na casa, tá na casa. Ô Joe, vai rápido. Oh meu Deus. O cara acordou primeiro que acordaram junto. Que é eu? Vamos lá, ele. O cara vai vir junto. Rápido! Rapaz, não vai dar. Pode ficar tranquilo, não vai dar. Eu sabia! Sabia que você tinha com Não tem problema em desistir. Não tem vergonha nisso. Vamos lá, mais três passos. Não é o seu estilo, oh! uh, é? O Joe, cadê você, Joe? Pode tentar implorar. Vai a merda. Peraí. capitris. Vai! Não toque em mim! Não! Não. Tudo bem. Sou eu. Olha. Olha. Sou eu. Ele tentou. João! Rapaziada, a ele simplesmente fatiou o cara. Não mexa com a Ellie. Beleza, chegamos na primavera, na Spring. Ó! Oh. Ellie. Ellie! Ellie! Você me ouviu? Não. O que? Olha! O hospital. É pra lá que vamos. Vamos, garota. Fazer ambiente muito melhor. O Mano Joe já está com sua saúde boa. Tá sentindo boa. essa brisa? Ó, oh, relaxados na brisa. E um dia assim eu sentaria na varanda... Pra tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. Olha aí. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? O que, que você acha, Ellie? falando com você. Hein? Ah! Claro, parece legal. Pois é, a, a Ellie tá muito pensativa. Tá meio hein? E o mano Joe já tá mais aberto. Já tá falando bem mais do que antigamente. Ou seja, eles estão bem mais trutas de momento. Porque muita coisa se passou, hein. Creio que... Oh, peraí. Ó peraí. a bichinha. Oh, foto. Peraí, a fotinha família. Se acharmos esses indivíduos no local... Já sabemos que eles são gente boa, hein? E habitavam no trailer aqui. Beleza. Eu sonhei que tava voando outro dia. Como que é? Ah, é? É. Como Vamos, foi? me conte. Eu. Eu tava num avião cheio de gente. E todos gritavam e berravam porque o avião tava caindo. Então eu fui até a cabine, abri a porta e não tinha piloto. Como eu é tentei que? usar os controles, mas. Obviamente eu não sei pilotar um avião. E, logo antes de cair, eu acordei. Eu nunca entrei em um avião. Não é estranho? Bom, os sonhos são estranhos. Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Rapaziada, local amplo, gigante. Aqui parece que tá fechado, ou será que a gente pula por cima? Tem outra parte aqui, não investigada pelo caverninha. Vamos dar uma olhada aqui, mano, Joe. Eu, você e ele? Pode ser que haja alguma coisa por aqui. Pois acho que é por ali mesmo, mas vai ter que pular o ônibus do amor. É, ué. Ó. Beleza, o hospital já tá ali, ó. Ô você viu aquilo? Cadê Ele? Ô acompanha nós aí, pelo amor de Deus, hein? Ó. Oh. Hospitalzão. Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem, garoto. Beleza. Cadê você, Ellie? Vamos entrar aqui na mão de colocar. O caverninha tá curioso. Calma, rapaz. Beleza. Ó, vai ter que abaixar aqui, jogar essa Essa escada, escada pode ser útil. Cadê você, L? <risos> ele tá, tá pensativa. Tá deixando o Joe balão. Não somente o Joe, mas também o Caverninha. Agora ferrou. o que, que eu disse? Ó oh. Ellie Ellie Que? <risos> a escada, vamos Certo E aí Ellie? Rapaziada, essa, essa Ellie tá com segredinhos hein Ó, oh, brincando com a faquinha Tá muito estranha essa Ellie hein, beleza Vamos vamo pegar essa escada primeiramente Depois a gente troca uma ideia melhor com ela. é ele. Rapaziada. Vazou. <risos> oh, louco, hein, Joe. Por enquanto ela pega a escada aqui, vamos né? dar uma olhada no local. Tá rolando então, um caberel oh. aqui. O que foi isso? Ei, ele. Oh meu Deus. Não posso deixar um segundo a série de. Olha aí! Jogou a escada! Mano Joe. Olha, não aconteceu nada, não? Porque senão o Mano Joe está totalmente. Desesperado. Você tem que ver isso? O que, que é O ele? que foi? Que merda. Como é que é ele? Rapaziada, essa é. Você tá brincando. O que foi? Vamos ver se ele. Ô, oh, Rapaziada. Vamos, rápido. O Joe corre que a ele quer mostrar alguma coisa especial, hein. Ação e diversão. Ô, oh, louco! Rapaziada! Olhe! Não assuste ela. Não vou. Calma aí ele Rapaz, é, o bando de hoje não tá conseguindo acompanhar ele, hein Ellie tá muito rápida pro meu gosto Olha ah, tanto Nossa oh. Veja essas coisas Oi. curti. Vou trocar ideia de caída aqui. E aí? Era como você esperava? <risos> Tem seus defeitos. Mas... Não pode negar que a vista é boa. Beleza. Ellie, tá na hora de a gente ir pra aquele hospitalzinho lá. Deixa de ver girar pra benta. Vamos nesse aportinho aqui. Ó, oh, ó. Oh. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e. esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos. De tudo que eu fiz. Não pode ser em vão. O mano Joe tá querendo adotar ela, hein? Vamos ficar espertos, ele quer esquecer de tudo Esquecer da cura e viver com o tio Tommy Mas, aí ele tem razão, hein, depois de passar por tudo isso Altos tirotex, bica altos locks, Essa treta Olha, com o tiozinho ali Eu sei que você tem boas intenções Mas não tem meio termo aqui Quando terminarmos, vamos pra onde você quiser Tá? Bom, eu não vou sair sem você Então vamos acabar com isso Pois é, o Mano Joe completamente mudou, hein? Uhum. Tá altamente curtindo a Ellie E o contexto e o rumo da história Se modificou Nas partes finais Pra quem lembra aí Os episódios passados, na parte do tio Tommy Ele tava querendo se livrar da Ellie Mas acho que Simplesmente o Mano Joe caiu na realidade E viu que a Ellie é uma boa garotinha Fazendo mudar de ideia Beleza você é, tá arrumando umas cabanas aqui? Essa Esse parte lugar desse... me traz lembranças. Oh, oh, oh. De quê? Foi logo depois que as coisas se descontrolaram. Eu terminei numa triagem como essa. Nossa, em toda parte havia... ...famílias destruídas. Parecia que o mundo inteiro estava do avesso de um dia para o outro. Isso foi depois que você perdeu a Sarah? Sim, foi. Eu não sei como deve ser perder alguém que você ama tanto. Perder tudo que você conhece. Rapaziada, é, nível 5, hein? Só pra avisar. É. Nível 5 tá na mesa. Tudo bem, Ellie. Vai rolar muita treta ainda pelo jeito, hein? Ó. Nível 5 acabou de ser adquirida. Altas marcas de sangue no local. E vários itens. Rapaziada, é, não pense que acabou. Ó. Ó. Tá dando muito item, tem proteína com o caverninha simplesmente Tem 95, vamos ver o que dá pra gente pegar aqui Balanço da arma Rapaziada, o caverninha deve ter feito isso já faz tempo Que é o Mano Joe balança demais Pra acertar os caras de longe é meio difícil Faz tempo Beleza, sobrou 45 Vamos ver se a gente pega mais umas proteínas no local E faz algo mais interessante Rapaziada, com isso em mente Vamos ficar ligados que, de repente, os locks chegam querendo bico da nosso dente. Não será engraçado. Não, nadinha. Ué, L, você tá vindo, né? a, a L tá meio perdida nesse fim de gameplay. Ó, oh. oh meu Deus, sim. altas. Mas altas mesmo. Ó, oh, mapa, é mapa? Que parada é essa aqui? Mapa do zo é zoológico. Essa parada virou zoológico aqui. Tipo, pra mim é zoológico agora.